A chegada da Revolution Case no CSGO apresenta uma oportunidade de fazer dinheiro que muitos não estão prestando atenção. Eu não estou falando de abrir essas caixas, com a chance de pegar uma das skins mais caras. Eu também não estou falando de usar skins mais baratas da caixa para fazer contratos de troca tentando pegar as skins mais caras. Eu estou falando na realidade de uma outra caixa que graças ao lançamento da Revolution Case deixou de ser tão comum e se tornou uma caixa rara. Bom, primeiro para vocês entenderem o que é uma caixa rara do CSGO a gente tem que entrar em detalhes e falar sobre as três categorias de caixas que nós temos no CSGO, dividindo as 40 caixas que já foram lançadas até hoje. A primeira categoria e mais comum são as caixas que estão classificadas como Prime Drops. Basicamente, são as caixas que dropam sempre que você ganha uma recompensa no final da partida, que é algo que pode acontecer uma ou duas vezes na semana, e não estamos falando daquela recompensa que você recebe quando você upa de nível no CSGO, e sim aquela recompensa que às vezes você recebe e que necessariamente é uma caixa. Quando você recebe uma recompensa de uma caixa, você tem 99% de chance dessa caixa fazer parte da primeira categoria de caixas Prime e uma chance de cerca de 1% apenas de receber uma das caixas raras do CSGO, que é a segunda categoria de caixas. Enquanto que a terceira e última categoria de caixas do CSGO são as descontinuadas, aquelas que nunca mais serão geradas. Portanto, não tem como você dropá-las jogando o CSGO. A única forma de você ter acesso a uma caixa dessa é comprando de alguém que já tem, eu vou entrar em detalhes sobre quais caixas estão em cada categoria já já, mas antes vamos falar da oportunidade que a nova caixa dá para todos aqueles que querem investir nesse mercado. E pode parecer bobeira, mas acreditem quando eu falo que não é. Investir em caixas de CSGO é algo que muita gente faz, já que você pode encher uma unidade de armazenamento com mil caixas do CSGO. E aqui que vai a ideia por trás disso. Ao invés de você comprar uma K, uma faca, você pode pegar esse mesmo valor e comprar em caixas baratas que um dia poderão se tornar caras. Mas como que eu descobri se uma caixa vai ser cara? Então, agora é a dica boa. O fato da gente ter recebido a Revolution Case faz com que uma caixa do CSGO mais antiga do que ela se torne mais rara. Lembra que eu falei da categoria de caixas que estão aí no Prime Drop? Pois bem, são cinco caixas que se encaixam nessa categoria. A primeira é a Revolution Case, é claro. Por isso que todo mundo, assim que a caixa foi lançada, entrou no CSGO tentando dropar uma dessas. Ela é uma das cinco caixas que dropam ativamente quando você joga partidas de CS, independente do modo que você jogar, tá? A segunda é a Recoil Case, uma caixa lançada em 2022. Terceira caixa ativa no Prime Drop é a Dreams and Nightmares Case. Nós temos também a quarta que é a Snake Bite. E por último a mais antiga dessas caixas é a Fracture Case. O que eu posso dizer pra vocês a respeito dessas cinco caixas é o seguinte, a tendência é que elas não vão valorizar em curto prazo enquanto elas estiverem dropando no Prime Drop. E a gente vai ver quando uma nova caixa do CSGO for lançada, espero eu quem abriu antes do Major, a Fracture Case se tornando uma caixa rara. Portanto, pensando a longo prazo, esse seria um bom investimento para se fazer agora. Uma caixa que ainda está custando um R$1,00 e no futuro pode dobrar, triplicar, a gente pode vê-la passando de R$3,00, como vai acontecer com a Clutch Case já já, que era a caixa mais antiga que estava fazendo parte das caixas dessa categoria de Prime Drops e automaticamente foi removida quando a Revolution Case foi lançada no CSGO. partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Ah, apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida. olha só pra isso! O que está acontecendo? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Tirando as caixas descontinuadas, que eu vou falar delas já já, a Clutch Case é basicamente uma das melhores oportunidades de investimento no CSGO, olhando aí para os próximos meses. Com ela se tornando uma caixa rara, não significa que é uma caixa que nunca mais vai ser dropada, igual as caixas descontinuadas mas ao invés dela ser uma entre 5 caixas, onde 99% das vezes que você dropar uma caixa, você vai ganhar uma delas, agora ela faz parte de uma categoria de caixas raras que na realidade você vai dropar 1% de todas as vezes que você dropar uma caixa no CSGO e ela divide essa categoria com 24 caixas, ou seja, além de ela parar de ser dropada 99% do tempo sendo uma entre 5, agora ela vai dropar 1% das vezes, sendo 1 entre 24. Ou seja, vai parar de ser gerada essa caixa, a oferta nunca mais vai subir, vai congelar aqui, e possivelmente, se a demanda subir, o preço dessa caixa vai explodir. E a gente já tá analisando aqui ela custando R$2,22. Antes da Revolution Case, que foi lançada no dia 10 de fevereiro, essa caixa estava custando R$ 1,79. A gente tá vendo aqui, galera, 40% de valorização em uma semana. Sendo que, dando um look aqui, mano, um zoom no dia 10 de fevereiro, foi o dia que a caixa foi lançada. Clutch Case chegou a bater. 3,40. Isso é basicamente 100% de valorização em um dia. Porque todo mundo já tinha noção que a Clutch Case era a caixa mais antiga entre as caixas do Prime Drop. E que automaticamente, com uma nova caixa, a Clutch Case iria sair e se tornar uma caixa rara. Portanto, muita gente já está investindo nela há muito tempo. Quando ela custava aí menos de um real lá no começo de 2022, né? E agora, com certeza, é uma caixa que vai subir, tá? Ela deu uma corrigida porque era muita gente querendo vender aqui no PIB e não tinha tanta gente para pagar esse preço de R$3,00, R$2,50, então foi caindo até chegar num certo suporte, talvez a gente pode dizer em 2 reais, tá porque depois do dia 12 de fevereiro essa caixa não bateu mais 2 reais então se a gente fosse fazer uma análise gráfica aqui, talvez a gente podia até puxar um suporte aqui e analisar aí no futuro se ela nunca mais cai abaixo de dois reais, o que pode acontecer possivelmente ela testar esse suporte aqui e meu amigo se respeitar se nunca mais cair abaixo de dois reais, essa caixa aqui vai explodir galera não é dica de investimento mas eu particularmente penso em colocar uma grana pelo menos umas mil cut cases eu quero ter e também umas mil fracture cases porque ao que tudo indica essa daqui vai ser a próxima caixa rara do CSGO. e fazem parte da categoria de caixas descontinuadas do CSGO. essas seis. Operação Tide, Operação Broken Fang, Operação Shared Web e as três caixas de eSports do CSGO Essas daqui, sinceramente, ninguém tem muito interesse, tá? Essas caixas aqui, galera, elas geralmente valorizam caso 1. Um, os itens covert das caixas sejam tops 2. Os itens raros e especiais sejam tops Então a gente tem que saber primeiro, pô, esses dois itens coverts, eles são legais ou não muito? não são muito legais no caso aqui da caixa da Shattered Drag, por exemplo. Então a caixa é meio meh. As skins raras dessa caixa, elas são interessantes, tá? A gente tem Skeleton aqui dentro e Nomad, são duas facas que a comunidade gostou bastante, mas também não gostou tanto assim quanto facas mais Originar, quanto facas mais Old School aí do CS, como Butterfly e M9 Karambit. A caixa da Operação Broken Fang, por mais que tenha uma skin Covert muito top, essa M4 tá barata hoje, porque a M4 tava no meta, muita gente queria pegar essa M4, foi gerada demais. Hoje não tá tão no meta, o preço dela pode estabilizar ou começar a cair. E o drop mais top dessa caixa, mano, seriam as luvas slingshot, tipo assim... <risos> Mais ou menos, tá ligado? Eu, particularmente, não investiria nessa caixa aqui. Glock muito fraquinha. A m 4 s vai cair de preço uma hora, talvez. E as luvas ali, bem meh. A outra caixa de operação que eu falei é a Hiptide. E aqui, novamente, cara, itens coverts muito fracos. Porém, aqui nessa caixa, a gente tem itens raros que são tops. Por isso, é a caixa mais cara dessas últimas caixas que eu acabei de falar. Ela tá custando 15 reais quase. Ela foi de... 250 para reais. Olha que investimento insano, mano. Ah, essa caixa dropa a Butterfly Gema Doppler. E obviamente que tem uma chance muito pequena de você dropar a Butterfly Emerald Que é entre as facas que não são Case Hardened, a faca mais cara de todas do CSGO Além de dropar também a Butterfly Lore nessa caixa, que é uma faca muito cara mano. Então essa caixa aqui pode sim ser interessante para o futuro Mas tem outras caixas também que são interessantes Eu vou deixar indicado para vocês o último vídeo que eu fiz a respeito desse assunto Cobrindo mais caixas e outras caixas de operação que a gente não tá falando Falei só das três operações mais recentes então me diz nos comentários se você vai investir em caixas ou não, quais caixas você acha que são um bom investimento. Eu particularmente vou começar e vou mostrar para vocês no futuro. E clica aí nesse vídeo que está aparecendo para você saber mais sobre caixas. Um abraço galera, falou!